Fala aí minha galerinha massa, e aí como é que estão vocês, todo mundo bem, tranquilo, na paz? Galera, é o seguinte, eu Joelmo Alves, da Assistência Técnica, Alves Celular e Acessórios Aí para vocês aí, fazendo um vídeo aí, hoje é diferente hein, um vídeo diferente Não vou mostrar para vocês, é... hoje eu não vou mostrar para vocês, é... Trocando frontal de celular, consertando o celular, placa nem nada. Hoje é diferente, hein? Surpresa! Galera, é o seguinte. Aquele que não se inscreveu no nosso canal, eu espero que vocês se inscrevam agora. Depois desse vídeo aí, hum, vocês vão se inscrever, hein? Galera, mete o dedo lá. Deixa aquele joinha lá pra nós. Deixa aquele like lá pra nós. E... Galera, vamos que vamos, tá ligado? Vamos que vamos aqui na nossa bancada Eu, já Moalve aí, pra mostrar pra vocês aí Hoje é fazendo antena de TV Antena digital, hein galera? Com carregador de celular, certo? Eu já vi essa... Essa grande mágica aí na na internet, no YouTube. Então, galera, é o seguinte, eu também eu vou fazer o meu para mostrar para vocês que funciona. Beleza? Vamos lá, partiu bancada. Fui. Aí, galera, ó. É o seguinte, ó. Certo? Tá vendo aqui, ó? A gente vai precisar de um carregador de celular, certo? Um cabo com USB, olha aí, ó. Para celular, eu já cortei aqui, tá? Isso aqui é o meu óculos, vou colocar um na estante um, um cabo de antena, né? tem mais ou menos aproximadamente um metro, certo? Um conector, aí como vocês estão vendo, conector, certo? E aqui é o meu alicatinho né? O meu alicatinho que eu uso aqui no dia a dia. O meu alicate de É... para. É, como é que fala para para fazer instalação de ar condicionado de e ser eletricista tá em outro canto tá lá na outra bolsa né não é esses aqui certo galera então vou mostrar aqui para vocês aqui ó deixa aquele joinha lá para nós aí na na Alve celular certo lá no nosso canal peço que deixe aquele joinha para nós galera vou enganchar aqui o o celular então galera é o seguinte ó aí eu vou mostrar aqui para vocês que tá funcionando eu vou botar para funcionar agora certo galera não, não liga muito não que tá um grande barulho aí na, na, na ali na rua ali no na lexonete ali tá alugado então, que tá alugado então gente é o seguinte ó. ó a gente vai cortando aqui com cuidadinho certo que é para não não ter problema nenhum, né? A gente cortou aqui, certo? Apareceu aqui, ó. Tem quatro cabo e mais um um, um fio de, de de de cobre, né? Aí, ó, ó. Esses dois aqui a gente deixa, ó. Só esses dois, tá vendo? E os outros dois aqui a gente e os outros três aqui a gente corta. Cortamos, ó. tá vendo? Tá cortado. E, e galera eu vou parar o vídeo aqui um pouquinho Vou dar um, uma pausa Porque para o vídeo não ficar grande demais Beleza? Mas eu já volto já Vou descascar aqui E vou Tá bom? Bom galera é o seguinte Voltando Vou mostrar aqui para vocês Aqui ó Que eu já Já fiz já a, a O corte Tá? Eu vou encaixar o O, o, o, o conector Tá, esse conector rosqueado A gente rosqueia ele legal Aí ó, pra vocês verem como ficou Legal, perfeito Tá vendo, ficou perfeito Aqui, eu já fiz o corte Já ó. tá A gente deixa essa maia aqui E retira Esse aqui <risos> Isso aí, tá vendo galera Vamos pegar Esse cara pretinho aqui ó Ó, vamos descascar ele Com maior cuidado certo descascar o outro vermelho aqui assim <risos> galera agora tá na hora da mágica em a gente vai pegar o preto e ligar na maia ó ó tô ligando certo fiz a ligação aqui Eu vou cortar aqui a é metade ó certo galera cortei Eu vou isolar esse cara para ele não ter contato a outra parte positiva do do, do, do fio. Positivo? Aí, ó, galera, ó, ó. Fiz a conexão. Certo? Ó, fiz a conexão. Vou pegar esse outro cara aqui. Vou fazer uma dobra nele. Legal aqui, ó. Legal. <risos> aqui, galera, ó, ó. Fiz a conexão. Vou cortar ele aqui, ó. Ó de maneira legal, certo? Cortei, tá vendo galera? Ó, vou isolar o cara, isolei, ó, e vou trazendo ele na maneira possível, ó, é para ele não passar, ó, ó galera, ó, tá feito, nosso, nosso, nosso cara aqui já tá feito, ó tá vendo galera ó, vou conectar ó, o, o carregador aqui ó coloquei agora galera vamos partir para a TV vamos lá galera ó lembrando aqui para vocês aqui ó já tô aqui na TV vou tirar essa água daqui vou vou ligar a TV ó, ó aqui nesse nessa regra vou ligar a TV ó, liguei certo? a TV está ligada mas porém não vai aparecer sinal aí galera ó ó, ó se liga né vamos ver se a TV vai ligar porque você não está ligando liga logo até essa TV galera ela é do meu cunhado ela tá quebrada a tela certo ela meu cunhado largou aqui que não queria né e e ela está assim certo deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo galera porque esteve esse Então galera, é o seguinte ó, vou dar uma pausa aqui no vídeo Ó galera, ó. liguei o vídeo a TV ó, ó. como vocês estão vendo, ela tá sem imagem Tá vendo? Ó, sem conexão, ó lá ó, certo? Certo? Eu vou agora colocar minha antena e vamos ver ela funcionando, perfeito? Vendas, até mesmo do ano olha, de Vou mostrar para vocês aqui. De Paulo, ó. Vai funcionando Tá vendo? E eu tô com o carregador na mão, ó. Ó. tá? A a foi tá? Aí ó, mostrando para vocês aqui, ó. Esse deve Aí, ser ó. Ser ó. O Aí a imagem, galera. Esse mais... que vocês estão vendo é porque a é da tela que tá quebrada, tá, um tá, galera? Eu vou colocar, aqui em cima vocês verem, é um funcionando que é que você aí, ó aqui, ó, Brinquedos ó. E aparelhos eletrônicos ó. Ganham destaque, certo 31 o carregador não vai ficar que, aí prática, significa mais lucro, ó, galera, é que, ó aqui, ó, onde é que tá, ó carregador, tá vendo? Aí, ó, ó, ó, ó lá, ó galera, ó, certo? Aí, ó galera, ó, se ligou? Pronto, cara. tá perfeito, certo? Galera, seguinte, lembrando, se de uma coisa, tá? Não coloque o carregador na tomada, tá? Porque vocês vão estragar a TV de vocês. O carregador é só para ficar ali que é para dar imagem. Olha lá, ó. Se ligou? Se ligou, galera? Tá vendo? Então, galera, é isso, certo? Galera, eu quero mandar um abraço aí pro meu amigo, grande amigo meu, Edu da loja Edu Raridade do Maria Sampaio e mandar também um abraço aí para toda a minha galera aí da Bahia certo, aquele abraço, toda a minha galera aí que curte nosso canal aí, aquele abraço, e deixar um grande abraço também para Marisa, para Guilmar, para Aguinaldo, todos esses que moram, minha Ubatuba, que é minhas primas, que abraço. Minha irmã Elisângela, que é, que é enfermeira lá no. Em... Em... Aracaju, aquele abraço. Minha mãe, grande minha mãe. Mãe, aquele abraço, minha mãe. Eu amo a senhora, viu? Eu amo a senhora de paixão mesmo. Que Jesus abençoe a senhora, tudo de bom. Todos os meus irmãos, meus sobrinhos, todos eles aí, aquele abraço. Fernanda, aquele abraço, aquele beijo, cheiro, viu, nega? É minha sobrinha, Fernanda. De, mora em, em Art, Aquele abraço, Fernando. Também é o marido dela. Gente, aquele abraço. Ficou tudo de bom. Vocês viu funcionando? Tá perfeito, beleza? Então não se esqueça. Precisou, Joel Alves da assistência técnica Alves Celular. Um abraço pra nós. Valeu, galera. Toca o dedo aí e pra gente crescer no canal porque vai aparecer muitas coisas legais aí pra vocês. Valeu, galera. Olha lá, ó. Tá então, funcionando, ó. Aqui no Brasil, quase 25 mil cobertos já passaram forçando, pela via Dutra em direção à Aparecida. Beleza? Desde o do mês, horas, Valeu, galera. Aquele abraço. Quatro Fui!